Vocês também morrem de sono de manhã e tem muita dificuldade de estudar, produzir E assim como eu, acorda devagar e tudo mais Então olha só, cola aqui nesse vídeo Que eu vou super te ajudar com várias dicas de como melhorar a sua performance no turno da manhã Roda a vinheta para quem não me conhece, eu sou Rafael Vilaça, professor de física aqui do Descomplica, e como todo bom ser humano, tem minhas dificuldades de estudar ou de render no turno da manhã. E, para isso, eu vou te ajudar a desenvolver técnicas e se organizar melhor para que você possa mandar muito bem no turno da manhã. Dica número 1. Um, se organiza na noite anterior. É muito difícil de manhã você, com sono, cansado, acordando, daquele jeito, fazer tudo o que você tem que fazer. Então, olha só. No dia anterior de noite, você deixa tudo organizado, a sua roupinha, as suas máscaras, caso você precise sair de casa. Ou ainda, se você ainda está em casa, no isolamento social, tudo bonitinho, Deixe a sua mesa organizada, os seus livros, tudo separado, para que de manhã, quando você acorde, você já sente para estudar. Aquele negócio de você ter que fazer tudo de manhã é muito complicado, gente. Não se boicota, não. Faz no dia anterior de noite. E eu tenho uma coisa muito legal para te contar. te Descomplica, a gente tem uma disciplina chamada JEP. Guia do Estudo Perfeito, que o meu amigo Eduardo Valadares, maravilhoso, vai te ajudar com várias dicas de organização e otimização do tempo. Então, se você tem muita dificuldade, a gente tem uma matéria no Descomplica que vai cuidar disso junto com você. Dica 2, tenha uma boa noite de sono. Gente, isso aqui é fundamental. Eu mesmo sou uma pessoa que, quando eu não tenho uma boa noite de sono, eu fico de mau humor, fico com aquela vontade de chorar estranha, sabe? É porque é hormonal, você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem, você precisa cuidar do seu sono para que você possa render melhor no dia seguinte, principalmente no turno da manhã, que é o que a gente está conversando aqui. Então, olha só, antes de dormir, bota na sua rotina um descanso para que você não fique olhando a tela do celular, para que você não fique consumindo muitos eletrônicos. Toma um chazinho de camomila antes de dormir, faça coisas que naturalmente vão facilitar com que a sua noite de sono seja completa, seja inteira e não picotada, e que você possa no dia seguinte acordar com aquela disposição para poder estudar de manhã. Então, se você não dormir bem, você não vai estudar bem no dia seguinte de manhã. Então, anota essa dica e eu quero te pedir um favor, Comenta aqui embaixo se você dorme bem ou se você dorme mal. E se você dorme bem, dá dica para os seus amigos, dá dica para a gente o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do nosso sono. Comenta aqui embaixo. Dica número 3. tá difícil? Apela para métodos de produtividade. Que é difícil estudar de manhã, tá tranquilo. Isso daqui é normal, é comum, acontece comigo, acontece com você, com muita gente. Então, tá permitido ser difícil estudar de manhã. Agora, você tem que se ajudar. E, para isso, você pode usar métodos de produtividade. Por exemplo, eu aqui tenho um montão de canetinhas coloridas. Eu adoro um post-it, sou lotado de post-its. E aí, essas técnicas vão te ajudar muito a melhorar a sua produtividade. Tá com sono? Pega uma folha branca, faça coisas coloridas, faça esqueminhas, faça post-its, cola na parede e se movimenta, porque isso ajuda muito a tirar o sono. Outra coisa são as famosas técnicas de produtividade no estudo, como por exemplo o método Pomodoro. Se você não sabe, eu vou te explicar curtinho, mas a gente fala muito isso aqui não Descomplica. O método Pomodoro é uma técnica de estudo onde você vai otimizar o seu tempo de estudo sempre dividindo em estudos de 25 minutos, intervalinho de 5 a 10 minutos. Estuda 25 minutos, intervalinho de 5 a 10 minutos. E depois que você repetir isso pela quarta vez, você pode dar um intervalo maior de 15 a 30 minutos para ir no banheiro, para organizar a sua mesa de estudos, enfim. Isso tudo vai te ajudar muito no turno da manhã, porque só sentar, abrir um livro, abrir um caderno e ficar lendo, lendo, lendo, não adianta. De manhã você tem que realmente se mexer para poder melhorar o seu aprendizado. Quarta dica, usa a parte da tarde para poder priorizar os tópicos essenciais para o Enem. Eu vou te dar algumas possibilidades você vai ver o que, que você se enquadra. Tudo bem, se você por acaso estuda na escola de manhã, e de tarde com o Descomplica, é hora de priorizar os tópicos mais fundamentais. Não dá tempo de estudar tudo, a gente sabe muito bem disso, então tá tranquilo. Você vai usar a parte da tarde para poder priorizar aquelas aulas que são imperdíveis, aquelas matérias que valem mais para você no Enem. Agora, se você de manhã já estuda com o Descomplica e tem a tarde relativamente livre, de tarde é a hora que você vai fazer uma boa redação, você vai resumir aquele tópico que você precisa resumir, e principalmente pertinho do Enem, fazer muitos e muitos e muitos exercícios. Então a parte da tarde, ou vai ser para otimizar os assuntos que você precisa revisar daqui para a prova do ENEM, ou para você fazer um mapa mental, fazer exercícios, muito, muito muitos exercícios alguns poucos meses do ENEM. Agora, se você não estuda com Descomplica, nem de manhã, nem de tarde, adivinha o que, que você vai fazer? Você vai clicar no link que está aqui embaixo na descrição e vai vir estudar com a gente. Com certeza a gente tem a melhor metodologia, o melhor cronograma, as melhores dicas infalíveis para você mandar muito bem na prova do Enem. Quinta e, infelizmente, a última dica. tá tudo bem não dar conta de tudo. Gente, ninguém dá conta de tudo. E você precisa lidar bem com isso. Tem dias que você vai render mais, tem dias que você vai render menos, e você precisa não se culpar tanto por isso. É lógico que a gente tem que sempre se cobrar um rendimento bom, uma otimização do tempo, não procrastinar tanto, pelo menos. Isso, lógico, tem a ver com performance, tem a ver com aquela autocobrança que é muito boa. Agora, não fica doente por causa disso. Cuida da sua cabecinha, tenha uma boa alimentação, pratica atividade física, viva a vida de forma equilibrada e os estudos não podem ficar fora disso. Então, muito cuidado para você não surtar, principalmente chegando perto da prova do Enem. Agora, a essa altura do campeonato, está todo mundo muito cansado. Nós, professores, vocês, alunos enfim, tá liberado cansaço. Então você cuida bem da sua cabecinha, cuida bem da sua saúde mental, se organiza muito bem no dia anterior de noite para estudar legal no dia seguinte de manhã. E se por acaso a sua manhã não foi legal, tá tudo bem. O dia seguinte é sempre um novo recomeço. Combinado? Então não deixe de cuidar da sua cabecinha, porque ela é o bem mais precioso que você tem. Espero que você tenha realmente curtido esse vídeo quero te pedir uma gentileza. Se você curtiu, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal do Descomplica e clica no sininho para ativar as notificações sempre que a gente lançar vídeo novo no canal. Tudo bem? Então eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para você, a gente está junto e até a próxima. Fala, gente! Ainda estou por aqui. Olha só, tá aparecendo uma playlist muito legal aqui do lado para você clicar com várias dicas incríveis de estudo. E aí, se você clicar, a gente vai, com certeza, continuar produzindo muito conteúdo bom e gratuito. Então, clica aqui e curte mais esse conteúdo para vocês, tá bom?